Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele Tamamar, da equipe de comunicação do SEBRAE São Paulo. A gente está começando mais uma live da série especial Seu Negócio em Tempos de Coronavírus. A gente está fazendo a transmissão, cada um aqui da sua casa, então eu já peço desculpa caso tenha algum delay, algum problema aí de conexão. É, hoje a gente vai responder as perguntas dos microempreendedores individuais, que são os MEIs, e hoje eles já, já somos quase 10 milhões de MEIs em todo o Brasil. Quem vai ajudar a gente a responder as perguntas são os dois especialistas do SEBRAE, o Emerson Neves e o Júlio Nogueira. Tudo bom, Emerson? Olá, Gisele. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão vendo a live. Boa tarde, Júlio. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Tudo bom, Júlio? Boa tarde Gisele, boa tarde Emerson, boa tarde a todos que estão acompanhando, hum, é, vai ser um prazer falar com vocês e esclarecer algumas dúvidas sobre o MEI. Bom, lembrando que o Sebrae começou a ser série de lives desde a semana passada na segunda-feira, então a gente já falou de vários temas de alimentação fora do lar, varejo, sobre o mercado de beleza que foi ontem, então você pode acessar o nosso histórico de vídeos e retomar lá todas conversas, lembrando que a série também continua durante a semana, amanhã a gente vai falar sobre indústria. E aí a gente, eu vou reforçar também o atendimento remoto do SEBRAE, a gente está com 570, 0,800 ativo. quem quiser agendar uma consultoria, a gente tem mais de 100 cursos online aí gratuito, então só entrar em contato e também mantendo essa série de transmissões aqui todo dia às 17 horas. Mas antes de conversar, de começar a nossa conversa sobre o MEI, eu vou pedir para cada especialista se apresentar um pouquinho, falar da sua experiência. Emerson, você pode começar falar um pouquinho sobre você? Claro, Gisele. Bom, eu sou consultor de negócios, focado na área jurídica no SEBRAE. Então, participo na, juntamente com o Júlio, na mesma equipe, que é de atendimento ao cliente. Então, eu sou responsável pelas consultorias jurídicas remotas, né? Então, é, nós temos o portfólio a consultoria à distância, que vocês podem agendar no 0800 570 0800. Como minha especialidade, ela é jurídica, eu sou, eu sou advogado, estou no SEBRAE como consultor há 10 anos, sou professor universitário também, sou professor da Escola Superior de Empreendedorismo do SEBRAE São Paulo. Então eu fico à disposição aqui, agora, né, que estamos aí, num momento complicado, difícil, além de falar da formalização, mas nesse momento conturbado, como que nós vamos lidar com tudo isso, é, e também nas consultorias, caso vocês precisem, de formas pontuais, aí, futuramente agendando conosco. Ok? Bacana, obrigada, Edson. Sua vez, Júlio. Perfeito, Gisele. Então vamos lá, né? É, sou especialista, então, aqui do SEBRAE, atuo na central de atendimento, né, juntamente aí com com o Emerson de forma remoto também estou na parte esclarecendo né, dúvidas de pessoas que querem abrir um negócio ou até mesmo aqueles que já né, aqueles empresários que já possuem empresas MEIs, empresas de pequeno porte né, microempresa então estou junto aí com o Emerson nessa parte remota Ana obrigada Júlio, obrigada Emerson Perfeito. Bom, primeiro eu vou começar né, perguntando para o Emerson do básico, né, falar, contextualizar um pouquinho a nossa conversa, para ele explicar quem é o MEI. Então, o MEI, né, é o, é o microempresário individual, né, Esse, essa tipificação jurídica, né, trazida pela legislação, é para aquele autônomo que quer começar um pequeno negócio e pretende formalizar, né, trazer a, a, com a formalização, né, direitos básicos que às vezes a pessoa até na informalidade não tem. Então é importante pensar para quem que a, a formalização é importante. É, dentro desse perfil colocado pela lei, ele contempla o quê? Que seria para um pequeno negócio com faturamento anual, ano-calendário. Por que, que eu falo ano-calendário? Porque... Se ele abrir em janeiro, vai valer janeiro a dezembro, ou junho de junho a dezembro, com faturamento anual até 81 mil reais. Outro ponto que tem que se levar em consideração é que esse, como é né, microempreendedor individual, ele não vai ter sócios, ele vai atuar de forma individual. Outra questão é que só são permitidas aquelas atividades que estão no portal do empreendedor que é a plataforma onde formaliza esse tipo de empresário. Né? Outro requisito também é que ele não tenha mais que um empregado, ele só pode ter um empregado se puder, né? se tiver no plano de ter empregado, o máximo de um empregado. Também não pode abrir filiais, né? toda a forma ela é facilitada de abertura num portal, que é www.portaldoempreendedor.gov.br Ressalto que esse é o portal oficial, infelizmente, mesmo nesses momentos que estamos vivendo aí, tem pessoas, outros portais, que cobram valores para abrir, e não é, às vezes, também a pessoa por não conhecer, ela acaba abrindo um portal e não é o portal oficial. Né? Então, na dúvida, pessoal, consulte o SEBRAE. Claro que com a formalização, tá, vocês têm o apoio do SEBRAE, mesmo sem a formalização, para tirar... Né? Vocês têm essa... Então, na dúvida, consulte o SEBRAE. Como eu falei, após a formalização, a forma de escrituração contábil, ela é bem simplificada, ou seja, dispensa um contador. Né? Então, é muito prático para você que quer formalizar. Né? Então, é, fiquem atentos aí às questões, às vezes, de, de não acompanhar o portal correto. Mas dúvida nos consultes. Em linhas gerais, em princípio, seria isso, Gisele. Bacana, Emerson, obrigada. Acho que a minha imagem também é ruim, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. É, o Emerson falou um pouquinho sobre o que é o MEI, essa formalização que é o MEI, que é qualquer coisa vocês podem procurar o SEBRAE, nosso que é o 0800, 570 a Ah, Foi abertura gratuita, mas a gente tem que pagar uma taxa mensal, né, Júlio? Você pode explicar um pouquinho para mim o que, que compõe essa taxa, qual é o valor? Perfeito. É, então vamos lá, né, Gisele? Vamos só, é, é de uma forma como o Emerson comentou, né? Simplificada, né? Então, é, hoje essa contribuição do MEI ela tem como base é, o salário mínimo vigente. Né, do, do ano é, então o MEI ele paga 5% é, do valor do salário mínimo que atualmente corresponde ao valor de R$ 52,25 e esse valor ele refere-se ao INSS né, do, do MEI e, além do INSS desse valor de R$ 52,25 é, tem o um imposto corre correspondente ao segmento que esse empreendedor vai fazer, né? o o segmento que ele vai, então, é, colocar em prática. Então, por exemplo, ou seja, se ele for uma empresa de serviço, ele vai contribuir os R$ 52,25 do INSS, mais os R$ 5,00, que é o ISS, que é sobre esse serviço que ele vai prestar, né, que vai totalizar um valor de R$ 57,25. E aí, já no caso do Gisele, é, para aqueles é, empreendedores, né, para o pro MEI que vai formalizar como indústria ou comércio, ele vai pagar o um valor de R$ 52,25 do INSS, mais um R$ 1 do ICMS, que corresponde aí né, ao imposto do Estado. Então, é, esses valores eles são pagos em uma única né, é, DAS, e é importante também a gente comentar é, que ele paga sempre referente ao mês anterior. Então, vamos pegar aqui um exemplo. O MEI que se formalizar agora, no mês de março, ele vai contribuir, a primeira, né, o primeiro DAS dele de vencimento, vai ser no próximo é, dia 20, de, no caso aí, de abril. Né? Então, em abril, ele vai estar tá pagando referente ao mês de março. Bacana, Júlio. E a pessoa, a gente teve aqui uma interação da Rita Lima, que ela pergunta assim, tenho uma dúvida. Paguei em fevereiro meu mês referente a janeiro, e paguei agora em março, referente a janeiro. Mas depois teve aqui paguei, bom, vou começar, e paguei agora em março. Teve a fevereiro, mas depois que paguei, foi ver que paguei adiantado e venceria em 20 de abril. E eu paguei agora. Acho que ela fez uma conclusão de pagamento. Queria que você ajudasse um pouco a Rita e explicasse também que uma medida do Comitê do Simples Nacional está relacionada justamente a essa, essa pagamento mensal. É isso? Isso, né? É, só fazendo uma introdução aqui, essa questão aí que é importante, né? Porque surgem várias dúvidas, né? Mas no dia 18 aí surgiu estão surgindo né, medidas anunciadas aí dia a dia para amenizar os impactos econômicos da crise dessa pandemia nos negócios. Né? Então, uma da, das medidas, né, foi a alteração do pagamento do vencimento do DAS. O que é o DAS, gente? É o documento de arrecadação do Simples Nacional. É, a forma de tributação aplicada, ela chama Simples Nacional, e o microempreendedor individual, ele está, vamos dizer, dentro dessa forma de tributação, tributação chamada o CIMEI, né, e houve essa alteração dentro do CIMEI do recolhimento, né, alterando, prorrogando o pagamento, não suspendeu o pagamento. Né. Então, como ficou? Né, os vencimentos de abril, maio e junho passam para os meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Né. Então, só ressaltando que o vencimento de março, que foi no último dia 20, tem que ser pago, né, e os próximos vencimentos, que seriam 25 do 4, 20 do 5 e 20 do 6, foram postergados, né, 20 do 4 para 20 do 10, 20 do 5 para 20 do 11, 20 do 6 para 20 do 12. No entanto, né, essa resolução ainda não Disciplinou como vai ser operacionalizado isso no site, tá, pessoal. Em relação à pergunta, como uma questão pontual, eu acredito que ela vai essa, ela ligar no 0800 570 0800 e conversar para ver se tem a possibilidade de alteração e restrição de débito ou compensação do valor que ela pagou. Claro que legalmente existe essa possibilidade, mas verificar como que ela vai fazer dentro do CIMEI para tentar compensar esse valor, pelo que eu entendi que talvez ela pagou duplicado tal, mas seria interessante ela ligar e agendar que os analistas vão atender caso passe para a consultoria jurídica. Ok, é... Gisele? Bacana, Emerson. Bom, e Júlio, você pode falar também de uma das obrigações do MEI, né, que é fazer a declaração de faturamento? Ela tem um prazo já estabelecido? Ela continua precisando ser entregue? Isso, perfeito. Bom, é, então a declaração de faturamento do MEI, é, o prazo foi mantido, né, então para quem tiver em dúvida, o prazo está mantido, é, ou seja, então ele vai se encerrar até dia 31 de maio de 2020, é, mas é importante é, até já, quando, é, se conseguir, já ir adiantar, não deixar para os últimos momentos, né, para já estar tá fazendo essa declaração. É, lembrando que nessa declaração, é, o MEI ele informa a receita bruta obtida no ano é, anterior. Então, essa que o, que o MEI tem para fazer até dia 31 de maio de 2020, ele vai declarar o valor que ele faturou em 2019. E lembrando que também ele vai é, declarar o um valor proporcional. Né? Então, se ele abriu lá no mês é, de julho, ele vai declarar de julho até dezembro. Tá certo? É, inclusive, é, para quem tiver né, e, é, dúvidas sobre como fazer a, a declaração tem muitos MEIs que eles são, é, não declaram, né? aliás, não teve faturamento no ano lá de 2019, e aí é, tem dúvida se precisa declarar, fazer a declaração no do MEI ou, ou não. Então, é, no caso, precisa, né? mesmo que ele não teve faturamento, ele precisa informar a Receita que ele não teve esse faturamento. Não? E para quem tiver interesse, é, inter é bacana que amanhã nós vamos ter uma live é, é, na verdade é um curso ao vivo, não? É, vamos ter um, um curso ao vivo que vai falar sobre a declaração do MEI. E esse curso ele vai acontecer às 14 horas. Então é bacana para quem tiver dúvida, ah, qual, realmente qual que é o caminho, para onde que eu tenho que ir, como fazer. Então amanhã vai estar tá acontecendo esse curso ao vivo. E aí é, depois os nossos colegas vão colocar os, o link para que eles possam aí, se, é, se inscrever nesse curso ao vivo e ter lá todas as orientações de como fazer essa declaração. Bocana. E a Emerson, também pode ter até um funcionário, né? Tem alguma recomendação nesse sentido? Alguma orientação para esse MEI para fazer com um funcionário que ele tem? Sim, né? Quem está nessa condição, né, nesse momento aí, é, com as atividades suspensas, né, existe essa medida provisória que foi publicada ontem, a é 9 sete, mas também já existia algumas possibilidades. Né? Então, dentro é, da legislação, o que, que esse empresário pode fazer? Né? Com a, essa medida publicada, ficou até mais tranquilo ele conceder ou, ou as férias coletivas, que no caso aí, até falando de outros portes, né? mas seria as, as férias de um empregado, mas ele pode conceder hoje de uma forma mais facilitada e contemplada na, na MP. É, porque ele pode em 48 horas informar, inclusive fazer o pagamento de um terço até a data é, do, do abono anual, né? seria uma das possibilidades teletrabalho, né, que seria o home office, e pode também, se for esse caso, é claro que existem algumas exigências a serem cumpridas, também utilizar do Banco de horas, né, que pode também de forma é, individual fazer um pacto, aí com um pacto que eu digo, é um contrato, é um trato para empregado, para colocar isso em, em prática, suspensão até das atividades, existe essa possibilidade, né? então, é claro, dentro da realidade, ele precisa avaliar isso, momento difícil, né, porque existe também com relação o próprio faturamento para manter aluguel, registro, então, com calma, né, pensar e ver as medidas que os favorecem, que tem algumas que estão sendo, como eu disse, no dia a dia, sendo publicadas, né, e também contar com a nossa consultoria, eu volto a dizer, nessa né, dúvida, assim, realmente, olha, como que eu faço, é, claro, analisando, conversando, analisando essa consultoria jurídica de forma pontual, nós vamos direcionar para o para melhor solução, claro, com, juntamente com esse empreendedor. Né? Bacana. A gente tem recebido aqui umas perguntas sobre crédito, o Andrei Sabino, perguntando se o MEI consegue fazer empréstimo do Banco do Povo. Júlio, você pode explicar, se falar sobre crédito, se tem algumas ideias especiais para a MEI, qual que é a recomendação para quem está pensando em pedir empréstimo? Tá certo, eu disse ali Então, é, bom, respondendo a pergunta, o governo né, é, firmou um acordo com os bancos é, públicos e privados. Né? É, então, um dos exemplos foi esse, né da, da pergunta que foi o Banco do Povo. Então, é, o Banco do Povo, ele está fazendo uma liberação para o MEI, né? são linhas de crédito no valor de R$ 200 reais a, até R$ 20 mil, né? com taxa de juros de 0,35 aí. Por simples, né? É importante também comentar aqui, Gisele, que é, para que eles possam ter acesso né, a esse crédito, é importante eles procurarem aí as informações do Banco do Povo junto ao município que o seu empreendimento está instalado, né? mediante aí a comprovação de endereço. Então, é, o empreendedor ele vai ter uma carência né, no, junto ao Banco do Povo de até 90 dias né, para realizar aí, o primeiro pagamento e um prazo de até 36 meses para fazer a quitação. Certo? É, uma outra também é, opção é, é a linha de crédito do Desenvolve SP. Então, é aquela voltada para um capital hoje aí, né, de giro, né? Que, tem também as taxas aí, é, a partir de 1,20 ao mês né? é, e também com a carença é, de nove meses. Agora, o que é importante a gente também comentar aqui é, é realmente avaliar, né, por mais desse momento que realmente nós estamos passando né, por essa crise, mas é avaliar a necessidade dessa tomada de, de crédito. Né? Então, é, para não agravar, de repente, alguma é, já situação nossa financeira. Então, lembrando que essa tomada de crédito, ela, de repente, é uma última saída. Não? Então, é, ela precisa realmente assim, tomar o crédito consciente, sabendo que ela vai ter aqueles boletos né, é, mensalmente para pagar. Então, ela precisa se organizar, avaliar, né, e ver se realmente é, é o momento, se é necessário. De repente, ela pode ver a possibilidade né, de cortar alguns custos, né, então de reduzir, enfim. Então são são questões que realmente existe o crédito, mas nós temos que é, tomar esse crédito com consciência, né? Saber realmente se é necessário, se é o momento, até onde vocês conseguem pegar o valor e, e pagar, tá certo? Então, é, e para isso também é importante ter é, um controle, né? Ter um controle realmente é, do fluxo, né? Saber aí ter um o fluxo é, de caixa da sua empresa, saber separar os custos e despesas é saber separar os gastos pessoais com os gastos da empresa, então isso é muito importante, até mesmo para que a gente possa depois saber se é o momento de a gente pegar o crédito ou não. Então o Sebrae, ele também está é, junto com o empreendedor Ness, né? ele auxilia, né? então tem um curso, é, o curso, o EAD, tem o, o curso fluxo de caixa, que aí depois também é, os nossos colegas podem disponibilizar os links para que... É, é, quem estiver nos acompanhando, até depois, possa, estar fazendo, possa acessar né, esse, esse curso e o material. Bacana. Eu tirei aqui meu fone, não sei se o áudio melhora para vocês, sem ele. Eu vou seguir assim, senão eu volto com o fone. A gente recebeu aqui uma pergunta da Renata Malheiro, queria ver se o Emerson pode ajudar a responder. É, o que fazer o trato é, de aluguel se as portas estão fechadas? Tem alguma recomendação nesse sentido? É sim, tá? É uma situação. Que... É... A pergunta que veio da Gisele, eu só não consegui ouvir o nome né, da, da, nossa, da nossa cliente, mas é sobre o pagamento de aluguel. Se eu estou com a porta fechada, como que eu faço para pagar esse aluguel? O que, que eu vou fazer? Esse é algo realmente recorrente aí, essa pergunta. É... Nessas condições, tá, é, isso falando para avaliação jurídica, existe artigos no Código Civil que são aplicados é, no contrato empresarial, tá, que seria, dá, se faz uma analogia, né, que nesse momento nós estamos vivendo um momento de exceção, houve uma diminuição daquele valor, da, inclusive econômico, daquele ponto, né, então, a analogia que nós fazemos é que, nós, nesse caso, é tentativa de conciliação, né, ou de é, mitigar esse valor, diminuir o valor de aluguel, ou até a suspensão, é claro, né, nós não, nunca vivemos uma medida de exceção dessa forma. Né? Então, o próprio judiciário vai ter interpretações aí sobre os artigos que nós podemos aplicar sobre analogia no contrato eh, empresarial, de, de locação empresarial. Na minha opinião, existe sim possibilidade de, de negociação com fundamento jurídico. Uma dessas seria realmente a perda desse, dessa condição. Né, em virtude dessa dessa pandemia. Outro ponto também seria que na manutenção dos contratos, né, isso falando da área civil, existe, na verdade, uma boa-fé objetiva da sociedade, né, então, diante dessa situação, né, de exceção, existe uma desigualdade muito grande em toda a sociedade, né, então, Existe também entendimento, já em outras, não situações semelhantes dessas, mas decisões de juízes que aplicam, sim, uma condição de se baixar o, os valores do, dos contratos. Isso também serve para quem está perguntando, claro, gente. Não é algo que vai chegar e vai ser aplicado, né? Porque todos nós estamos diante dessa situação, mas existem elementos jurídicos para a gente discutir, sim, contrato com o prestador de serviço, o contrato de locação, meu contrato de alienação fiduciária, tem alguns bancos já tendo medidas de suspensão por 90 dias, né? então, realmente existe. Então, na dúvida, eu falo das consultorias para a gente entender o caso, qual é o tempo de contato que você tem, como você vai levar isso à discussão. É claro que sempre é bom uma tentativa de conciliação antes de se levar para o judiciário, que nem temos condições hoje nesse momento de quarentena. né? É claro que hoje a maioria do processo se distribui virtualmente, mas as audiências estão suspensas. Então, assim, nós vamos ter a repercussão disso daqui a um tempo e provavelmente o empresariado, vai levar muitas questões ao judiciário aí da aplicabilidade de algumas cláusulas civis nessa realidade social que estamos vivendo. Tá? É, aproveitando, é, só para... Aproveitando essas medidas né, de, de favorecimento para o MEI para todos os empresários, eu vou relatar algumas aqui que eu acho importantes. A gente já falou da postergação né, do pagamento do DAS, né, mas o, o governo também anunciou outras medidas né, para os profissionais formalizados como MEI. Né? Dispensou o MEI da certidão negativa de débito para a renegociação de crédito. Né? Então, se ele precisar negociar, ele tinha que levar uma certidão negativa, ele não precisa. Tá? O MEI enquadrado nos critérios do Cadastro Único de Programas Sociais será incluído para auxílio de R$ 200,00. Isso foi anunciado pelo Ministério da Economia. tá Então, tem um Cadastro Único num portal e exige ali um perfil, aí tá? Aí eu já não sei os detalhes, mas existe essa possibilidade, o pagamento a princípio será por três meses e derava, vai ser feito direto na conta do trabalhador. Para quem não tem conta, inclusive o governo vai pretende viabilizar bancos públicos, o fornecimento de cartão virtual que vai permitir o saque. Tá? Então, claro, gente, isso, como as informações do dia a dia, tem que por exemplo, sobre essa questão do cadastro único, cadastro único, tem que ver os requisitos, tal, mas existe essa possibilidade desse pagamento de três meses no valor de 200 reais, desde que esteja quadrado no critério do cadastro, do cadastro único dos programas sociais. Tá? Para os meios com dívidas fiscais, os procedimentos de rescisão de parcelamento na inadimplência, o que, que acontece? Quem está inadimplente com o MEI, ele pode ser executado por uma dívida ativa, né, isso estaria em andamento mas houve a suspensão né? inclusive de protesto extrajudicial será suspenso por 90 dias, ou seja você está devendo poderia né, a receita continuar a executar ela não vai executar, ela vai suspender isso por 90 dias né? então também é interessante já falei Salvo engano, do adiamento do depósito do fundo de garantia, tempo de serviço, para o empregado do meio de três meses, né? E as questões da flexibilização do contrato de trabalho, que estão é, na medida provisória, né? O comentário que se tem também hoje, que vai ser reditada provavelmente, né? com a suspensão, né, na, na medida provisória, suspensão do contrato de trabalho, no entanto, essa suspensão, ela não vai su é, suspender totalmente, isso, tá, gente, é não é confirmado. Né, são discussões de grupos jurídicos e essa medida talvez seja reeditada ainda hoje à noite, publicada amanhã, com suspensão é, do, dos valores, mas vai existir também de, de, um, de, de até dois salários, quem recebe dois salários mínimos Mas vai existir um programa do governo Que ele vai, é, vamos dizer, pagar uma outra parte Então vamos esperar isso também, né pode ser que isso seja publicado amanhã Mas por enquanto, com relação a, a esse plano de contingência Até o momento será esse Bacana, Emerson, obrigada Júlia, a gente recebeu aqui uma pergunta do Enzo Messias, perguntando se o MEI pode emitir nota fiscal. Pode ajudar com essa resposta? Sim, vamos lá, né? É, é até importante né, nessa, nessa questão. Desculpa, foi o Enzo, né? Nosso cliente? Ai, o Enzo. Enzo, legal. É até importante nessa questão. É, o consumidor, ele está cada vez mais né, é, ligado e, e, e assim e solicitando, então, a nota. Então, o MEI pode fazer o envio da sua nota fiscal, né? Tanto se ele for prestador de serviço, como também se ele for hoje aí é, um comércio, né? Fazer as suas vendas, é, se ele for fazer aí as suas vendas, ele deve procurar, né? A primeira aí a, a Cefaz, né? A secretaria do Estado, para que ele possa fazer o cadastro e enfim, aí depois obter também algumas questões como certificado digital. Também tem né, o próprio é, emissor que o Sebrae também disponibiliza de forma gratuita. E aí depois ele pode estar fazendo as, as emissões. Né? É... Perante a prefeitura, é importante res, ressaltar que cada prefeitura, né, ela tem uma legislação, então é importante que o MEI que tiver interesse em tirar a sua nota de prestação de serviço, que ele procure né, a, a legislação junto ao seu município, para saber os procedimentos, né, se é necessário ter alguma senha, é, de repente o programa que ele vai utilizar, mas é possível fazer essa emissão. Né? É importante também até... É, verificar, é, a gente comentar que o MEI, então, ele dispensa né, uma emissão de nota fiscal para o consumidor final, mas isso é, não isenta de ele emitir, né, então como eu até falei, é, o consumidor está cada vez mais e gente, então é importante né, que se ele já está habilitado e de repente né, o, o cliente dele está pedindo, é importante que ele faça é, essa emissão de notas. Eu vou pedir para você repetir aquela informação sobre auxílio de 200 reais. A gente teve bastante pergunta sobre quem vai ter direito, o que é preciso. Você pode repetir essa informação, por favor? Então, é, é, a informação que nós temos, né, que inclusive está disponibilizada no Sebrae, seu negócio, né, nós temos que o meio enquadrado nos critérios do Cadastro Único de Programas Sociais, a gente, porque existe uma plataforma. Né, onde você quer o Cadastro Único de Programas Sociais na União Federal, aqui no Brasil. Né? Então, você está que enquadrado, lá tem lá os requisitos nesse cadastro. Né? Então, assim, a informação, é enquadrado nos critérios do Cadastro Único de Programas Sociais, será incluído para o auxílio de 200 reais anunciado pelo Ministério da Economia, o pagamento, a princípio, será, por três meses, será ser feito direto na conta do trabalhador. Então, assim, o que que eu sugiro? Que as pessoas vejam os requisitos, entrem no cadastro dos programas sociais, se elas preencherem os requisitos, tem que preencher os requisitos de renda, renda familiar, dependendo da situação e dos requisitos, se ela preencher, ela vai ter direito ao seu filho, tá? Pelo menos é essa, vamos ter uma das últimas informações aí que nós tivemos. Bacana, Emerson. Júlio, você tem atuado no, na central de atendimento né, do SEBRAE. Tem, quais são as principais dúvidas que eles têm? Tem muita gente descerada, né? Tem que ficar ligado mesmo para as áreas de ajuda do governo que eles estão divulgando? Tá. É, de, cortou um pouco no final, eu só entendi né, do, do 0800, que nós estamos recebendo bastante ligação, mas eu não consegui é, depois compreender o estante. O, o Se você conseguir novamente, só para eu. Eu vou falar, então. Ah, eu, é, em relação aos nossos atendimentos, né? Ah, tá. O que você faz aí de microempresário individual, qual seria a maior demanda? Os questionamentos nesse momento, mesmo momento da formalização, as dúvidas que surgem no decorrer da administração do meio. Perfeito, não legal. É, hoje então a maior demanda realmente né, são dos é, dos microempreendedores individuais né dos MEIs, é, querendo né que de repente é, que a gente apresente, de repente, o que, que o governo né, colocou como alguma, o que, que instituiu, assim como o Emerson passou, né, de algumas é, questões que nós tivemos o adiamento, é, também procurando aí uma maior parte também dos meios, procurando um acesso ao crédito, né, também como é, até comentei sobre o Banco do Povo, o desenvolve São Paulo. Então é, hoje realmente é, é uma das demandas que nós estamos tendo essa, nesse, nesse esses últimos dias é, sobre essa questão, hein? tivemos também uma demanda grande sobre o desenquadramento, né quando vira aí, é, o ano, e empreendedores que, na verdade, é, acabam que dependendo faturando, já um, um, um, a vida proporcionou, de repente, aí, um momento é, legal, e aí que ele acaba, então, é, podendo fazer o desenquadramento, deixando de ser né, o microempreendedor individual para uma próxima categoria como microempresa. Então, também tivemos bastante é, atendimento nessa questão. E também é, pessoas que, de repente, têm uma ideia... Não, tem aí alguma enfim, tem ideia, mas tem é, dúvidas de como começar é, de qual seria o caminho né, o primeiro caminho aí a, a seguir, se teria que se fazer um planejamento, então as nossas ligações estão bastante focadas nisso G. bacana Júlio é, mas tem chegado algumas perguntas relacionadas a seguro desemprego também tem direito ao seguro desemprego então isso ainda não foi vamos dizer é, discutido totalmente, né, existe até uma legislação de, no início desse ano, falando de pandemia, de pessoas que, que já se pensava nisso, uma legislação de convite, mas ainda não está ainda nada definido, ainda sobre o seguro-desemprego, né, se tiver, né, provavelmente a gente já vai colocar uma live amanhã, para ser discutida, não discutir só esse ponto, né, provavelmente seja a pauta, outro outro tema, mas com certeza, esse assunto vai chegar. Eu só queria ressaltar que chegou aqui também, como informação, que o Davi Jerônimo, que é o consultor de finanças, ele está acompanhando também a, a, a nossa live, né? E dúvidas de, de finanças, quem quiser também estar tá na dúvida, ele vai, ele está aí online digitando aí, tirando as dúvidas, e nós aproveitando isso, temos consultorias voltadas para finanças podem agendar à distância, tem uma hora de consulta, é uma sala ou sala virtual, ou via telefone. Então, quem está nessa dúvida, ou planejamento, como o Júlio falou, é interessante, é, agenda essa consultoria com o Davi Jerônimo, ele está acompanhando vocês aí, é, seria interessante. Outro ponto que eu queria falar aqui, que o Júlio falou, sobre o desenquadramento. Tá? O que é o desenquadramento do MEI? Né? O microempresário individual, ele é uma empresa individual, e ele... Recolhe essa tributação né, dentro do CIMEI, do Simples Nacional, naquela valor único que o, que o Júlio falou, que é o DAS. Mas ele pode crescer, que é o objetivo de, né, de todo empreendedor. Então, ele, faturando além né, de 81 mil, ele desenquadra desse perfil tributário, que é o CIMEI, e ele migra para o Simples Nacional, onde ele já tem algumas obrigações de ter contador, de, ele vai ter que contratar o um contador isso seria um requisito do desenquadramento faturamento a 81 mil ou ah, vou ingressar com um sócio vou ter uma sociedade, vou contratar mais um empregado aí ele desenquadra esse perfil ou ele quer colocar lá na atividade porque na plataforma do MEI você pode ter uma atividade principal e mais 15 secundárias só aquelas que estão permitidas então, vai que no decorrer eu quero colocar uma outra atividade na é minha atividade empresarial cadastrada. Se essa minha atividade não está lá, na plataforma informatei, obrigatoriamente eu tenho que desenquadrar esse perfil. Né? Então, o desenquadramento aborda esses requisitos. Tá? Só para ressaltar aí que o que o Júlio falou. Tá? ...para a parte final da nossa transmissão, reforçando que o Davi Jerônimo, nosso consultor, também está respondendo eventualmente as perguntas que a gente acaba não conseguindo ou também com esse problema de conexão, para vocês. Vou pedir então para cada um dos especialistas deixarem de um recado final, para o pessoal que está assistindo a gente. Emerson, você pode falar bem. Posso. Bom, quero agradecer aí o convite de tá estar participando hoje. Colocar para vocês que estamos vivendo realmente um momento de recessão, um momento difícil. Né? Todo é, principalmente para um MEI e EPP, as microempresas que movimentam aqui no Brasil, a grande maioria das empresas não são MEI, são empresas... É, acho que falhou aqui minha voz, só retomando, falando que agradeço né, vocês a participação, estamos vivendo um momento difícil, que é um momento de exceção que não, principalmente trabalhando com empreendedorismo, nós sabemos que é uma atividade de risco, que nós trabalhamos minimizando minimizar os riscos mas esse tipo de situação é, não tem como né, a gente pensar, então é, conte com o Sebrae e conte comigo aí nas consultorias obrigado, uma boa tarde a todos, obrigado Júlio, obrigado Gisele Obrigada Emerson Júlio, você pode deixar seu recado final? Claro, então é, também fica o meu agradecimento né, então a todos aí que participaram, tanto ao Hermes, a dizer e todos os que acompanharam a gente aí é, e aproveitar, né, dizer que por, mesmo nesse momento né, é, da crise, mas para que os meios possam é, aproveitar as vantagens, né, que que o MEI oferece, falamos sobre essas linhas de crédito, o Emerson comentou sobre né, toda essa questão é, junto aí ao governo, então, e que é, para o MEI não desanimar diante dessa crise, né? Então, é, contar sempre com a nossa equipe é, para todo esse suporte, né? E para a gente superar esse momento difícil. Então é, é aproveitar, esse é o momento de a gente aproveitar né? é, para melhorar a nossa gestão, é, buscar. Também capacitação, é, encontrar oportunidades, né? A fazer isso e se reinventar, né, mesmo diante dessa crise. Esse é o momento. Então, é encontrar parcerias é, que possam realmente fortalecer. Né, é, o, o, o seu negócio né para quem está aí iniciando é, e não esquecer de acompanhar também as orientações né que a nossa equipe é, tem divulgado é, em, no, nos nossos canais aí é, de comunicação tá bom então é, dizer que estamos juntos também a equipe né, do Sembrar está junto com é, com todos e juntos nós seremos aí mais fortes né? muito obrigado obrigada Júlio obrigada Emerson Lembrando que o Sebrae segue com atendimento remoto, gratuito, tanto por telefone, do 0800 570 0800. A gente tem mais de 100 cursos disponíveis em EAD, os cursos online acontecendo ao vivo, e a nossa transmissão diária nas redes sociais. O tema de amanhã é sobre indústria. Até na próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.